Tinha que saber fazer de tudo na casa de Dona Maria. Era só ela e seu Arnaldo. Aí, no primeiro dia, ela foi me ensinar a bater bife. Com aqueles martelinhos de bife, sabe? Aí ela falou, vou te ensinar a bater bife. E bateu dois bife. Eu só fritei. Aí, no outro dia seguinte, ela falou, nossa, ontem seu bife ficou muito ruim. Você não bateu direito. Aí eu falei, nossa, Dona Maria, a, a senhora me desculpa, então hoje eu vou bater melhor. Eu falei, a senhora me desculpa, hoje eu vou bater melhor. Eu sempre tive uma funcionária, para cuidar da casa, limpeza, cozinhar, enfim, e uma babá. Aí, quando eu engravidei, é, do meu segundo filho, ele nasceu, ele tem autismo, eu fui descobrir depois, e aí minha demanda aumentou muito, né? Então, eu precisei de ajuda. Contratei então outra pessoa para me ajudar. É... Hoje eu tenho quatro funcionárias que me ajudam. Eu fiquei lá por 14 anos. Eu criei a filha deles. Eu levava no médico, na natação. Aí eles vinham e me falavam: Nossa, você é de casa. De casa não. Eu sou do serviço. Eu dormia lá. Eu morava mais lá do que na minha casa. Eu era visita dentro da minha própria casa. Então, eu tenho uma funcionária que cuida da casa, da alimentação, né? faz essa manutenção da casa. É, ela trabalha de segunda a sexta. Ela entra mais ou menos às sete da manhã, fica em casa então até umas três, quatro horas da tarde. As babás não, as babás se revezam, né? E... E aí eu optei, então, por contratar por 44 horas semanais, né? Então, ela tem um final de semana, sábado e domingo, para ela descansar. Eu acredito que quanto maior o tempo de descanso, eu não sei, assim, eu acho que quanto maior o descanso, é, é, melhor o trabalho, né? Ela trabalha mais feliz. Eu tenho três filhos. A diferença de idade deles é de um ano, então eu tive um filho atrás do outro. Aí eu voltei a trabalhar porque porque eu sou mãe e pai dos meus filhos. Daí eu dormia lá porque eles me pagavam mais, e aí eu deixava meus filhos com vizinho, com parente, aí as meninas sempre me ligavam. E meus filhos também são doentes, né? Então aí complica mais, né? Então tem que comprar remédio, material, por isso que eu aceitava dormir lá. Se alguma coisa acontecer de madrugada, se algum dos meninos passar mal, se eu precisar da ajuda delas, é só chamar e não faz cara ruim, não, sabe? Nada disso. A relação é muito boa. É, elas vão lá, tomam um banho, ligam para os parentes e sempre com a porta do quarto aberta. Elas não se isolam, sabe? É tudo, tudo bem natural, como se fosse alguém da casa, lá no quarto, fazendo vendo televisão, conversando com a família delas. Não tem... é que não, não tem essa distinção, sabe? é Tanto é que elas tomam banho, colocam pijama e circulam na casa de pijama, normalmente, entendeu? Não tem isso, sabe? É como se fosse uma pessoa da família. Eu tenho uma lembrança, assim, muito boa da T Ela foi uma mãezona. Mãezona, não. Ela foi a minha mãe preta. Ela deu uma serenidade, sabe? Deu uma serenidade para me voltar a trabalhar. Deu uma serenidade para eu e o Luiz, né? Ter um filho perto um do outro. Ela deu mesmo uma segurança, sabe? Eu nunca consegui enxergar a ter nessa relação, assim, de patrão empregada. Sempre foi uma parceria uma troca justa, ah, e o amor que ela colocava no cuidado dos meus filhos, sabe? Meu bem mais precioso dentro de casa. A Lu é super bacana, a gente se entende muito bem. É, eu ainda falo assim com ela. Ô Lu, que dia que nós vamos tomar uma cervejinha no sábado? Eu vou aí na sua casa, porque eu sei que você cozinha super bem. Ela fala, vai mesmo. Mas assim, eu nunca pude ir não, sabe? Porque eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. Mas eu iria, iria na casa dela, iria almoçar. Nossa, ia ser tudo de bom. Iria com ela nos barzinhos do Mercado Central. Eu sei que ela adora os barzinhos de lá. Mas assim, eu não vejo... Aqui a gente não tem esse problema não, sabe? Eu não vejo... Não, não tem não. Ela, ela é assim, tem uma postura profissional impecável, sabe? Menina, eu fui trabalhar numa casa, lá tinha um menino pequenininho também. Aí eu cheguei lá, a mulher abriu a porta e o mordomo do filho dela que me levou lá. né? Aí ela abriu a porta e falou assim... Foi isso que você trouxe para mim? Aí, eu sou miúda, né? Eu era mais miúda ainda. Aí ela abriu a porta e falou assim, foi isso que você trouxe para mim? Aí ele falou assim, não, dona Narcisa, a mulher é trabalhadeira, pode confiar a casa nela, ela é trabalhadeira. Aí ela, eh, tá, deixa ela ir hoje para ver. Você acredita? Não, teve um dia, seu mulher pediu para eu passar uma camisa. Eu passei a camisa, entreguei ele, daí ele veio com a camisa no maior desaforo, gritando comigo, falando, nossa, não te ensinaram a passar uma camisa direito? Aí eu falei, só escutei, né não falei nada, aí ele veio e continuou, nossa, é desse jeito que você passa a camisa do seu marido? Aí eu falei com ele, não, seu Guilherme, não é desse jeito que eu passo a camisa do meu marido, porque o meu marido, ele não tem camisa social. Ele não usa camisa social, mas se o Senhor me ensinar do jeito que só quer, sou se ensinar do jeito que só quer que eu faça, eu faço para o Senhor sem nenhum problema, mas com todo respeito. Aí ele saiu me xingando. Então eu te falo, relação patrão empregada é difícil, porque assim não adianta, vai por indicação sua, porque se você conhece a pessoa, você vai chegar para mim e falar, olha, pode contratar. E quando a contratação é por agência? E aí? Vai ter um papel, a pessoa vai chegar lá, vai falar o que ela quer falar, vai preencher um currículo e a agência te passa o que ela fala. E aí? Você simplesmente vai ler aquele papel e o que está escrito ali. O papel não fala? Olha, eu contrato por agência. Daí vem um textinho que elas têm que escrever falando por que elas deveriam ser contratadas. Daí teve um textinho que chamou mais a minha atenção, que ele está muito bem escrito. E aí eu chamei a Ju para conversar, né aquela textinho dela. Aí, quando a gente conversou assim, deu um super net. Depois de um tempo que ela estava trabalhando lá em casa, mais ou menos seis meses, a gente estava copiando lá em casa, cozinhando. E ela soltou, assim, Tava no sétimo período de jornalismo. Aí eu falei com ela, por isso que eu apaixonei com o seu texto. Aí hoje a Ju se formou e trabalha com jornalismo. Foi assim, surreal. Eu vou ser sincera, eu não lembro direito como é que a Tê chegou lá em casa. Mas a gente saiu falando para alguns conhecidos que a gente estava precisando de uma empregada. Aí ela chegou, no dia do meu aniversário, e ela assim, uma pessoa mais idosa, né, aquela coisa, eu fiquei assim, nossa, será que vai dar conta? Mas aí o Tiaguinho, Tiaguinho olhou para ela, sorriu e foi para ela. Tiaguinho com dois meses e meio. Aí me ganhou. Juro pra vocês que a T foi contratada por causa disso. O processo de seleção dela foi o sorriso. Eu trabalho o dia todo, sabe? Tem dias que eu só quero chegar em casa, colocar os pés pro alto e ficar sozinha. Mas a Janete dorme aqui em casa e às vezes causa um cômodo, sim, principalmente no caso para ela. É que ela é muito próxima, sabe? Ela não tem isso, entendeu? Ela não tem esse filtro de pensar, não, agora a pessoa chegou, quer ficar sozinha. Ela fala, não, eu fiquei o dia inteiro sozinha, o dia inteirinho eu tô sozinha. Agora eu quero conversar. Aí ela fala. Sem filtro. Eu trabalho o dia todo, sabe? Seu Marcelo. Seu Marcelo até vem pra almoçar, mas ele não, não conversa direito. Esse povo aqui do condomínio é cheio de regra e eu... Eu não gosto de usar uniforme. Eu fico esperando Dona Heloísa chegar. Ela chega, põe os pés pra cima e fala pra mim assim... Ô, oh, Janete... Eu preciso descansar, me deixa um pouco sozinha. E eu falo com ela. Não, eu fiquei o dia todo sozinha, o dia inteirinho. Quando vocês entrarem numa casa, fala tudo o que vocês estão pensando. Todos seus queridos, tudo o que vocês estão querendo. Que depois é totalmente diferente. Assim, não que eu seja assim, mas... Por exemplo, se você falar comigo, Carolina, hoje nesse quarto você vai limpar só o chão. Aí eu vou te perguntar, né? Mas eu posso arrumar a cama? Porque assim, eu limpar o chão e não arrumar a cama, meu serviço não aparece. Mas muitas, não, Façam o que eu te falei. Aí depois de repente aparece e fala, nossa, eu podia tanto ter arrumado minha cama. Entendeu? Tem até uma história com essa funcionária. Teve um dia que eu eu pedi para ela economizar nos produtos de limpeza. E foi isso que gerou fofoca. E fofoca aqui dentro é proibido. Desse, desse episódio. Bom, eu, eu gosto de tomar meu vinho, comer meu salmão, e aí ela foi falar nos bastidores que se eu não tomasse meu vinho, não comesse meu salmão, ela não precisaria de economizar nos produtos de limpeza. Ela foi falar isso para Babá, É, a Babá veio me falar. No mesmo dia eu reuni todo mundo na sala de jantar e falei, eu não vou admitir isso aqui. Poxa, eu pago um salário integral, eu não desconto nada, não desconto INSS, eu pago plano de saúde. E não é só o salário, sabe? Elas ganham outras coisas aqui. Enfim, eu fiquei, eu fiquei muito chateada. Tem um tratamento digno aqui, como se trabalhasse em qualquer outro lugar. Mas aí, se ela te questionar, aí você fala. Ué, mas a madame pediu pra limpar a sua alchão? Porque assim, nesse ponto eu sou até minha vida, sabe? Mas eu sou carinhosa, eu sou cuidadosa, eu gosto de cuidar dos bens do outro, das coisas dos outros, sabe? Assim, demais da pena. Então é isso que mantém a gente bem, mantém a gente no emprego, faz as pessoas ter carinho pela gente, confiança, principalmente se tiver criança. Eu não sei, foi aí que começou o nosso desgaste, sabe? Porque ela tava comparando coisas que não, não tem comparação. Não é? Não tem comparação.